A síndrome da imunodeficiência adquirida, também chamada de AIDS ou SIDA, é o último estágio da infecção pelo HIV, quando não tratada. Por muito tempo o HIV foi tido como uma sentença de morte, na qual a pessoa infectada tinha a convicção de que faleceria em decorrência do vírus. Entretanto, esse cenário mudou e a pessoa que hoje vive com HIV possui a mesma expectativa de vida de alguém que não apresenta o vírus. Tire suas dúvidas, neste artigo, sobre o vírus e a doença. Entenda, também, a importância da terapia antirretroviral nesse processo e o que você pode fazer para evitar a infecção pelo HIV. Quando a pessoa que vive com HIV não utiliza corretamente o tratamento antirretroviral, ou simplesmente não se trata, o número de linfócitos pode ter uma queda muito grande ao chegar a valores inferiores a 200 KL de sangue, esta pessoa será considerada portadora da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é o último estágio da infecção pelo HIV, quando não tratada. Embora não exista uma cura para o HIV, a infecção é tratável e o tratamento impede a progressão para a AIDS. Isso significa que, uma pessoa pode ter HIV mas pode não estar doente com a AIDS. Por que uma pessoa pode ter HIV mas não estar com a AIDS? Uma pessoa, após ter sido infectada pelo vírus HIV, pode permanecer muitos anos sem desenvolver nenhum sintoma. Nesse caso, dizemos que a pessoa é portadora do HIV ou está vivendo com HIV. Como vimos, a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV e surge quando a pessoa apresenta os sintomas decorrentes da presença do vírus no organismo e infecções oportunistas. Como ocorre a transmissão? Uma vez que o HIV é uma IST, ele é transmitido, principalmente, através de relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem preservativo. A transmissão também pode ocorrer através do compartilhamento de agulhas e seringas, acidentes com materiais pérfuro infectados, contato de mucosas com sangue ou materiais contendo vírus, e de uma mãe infectada para o filho durante a gestação, no decorrer do parto e pelo leite materno. Como o HIV ataca o sistema imunológico? O HIV, após entrar no organismo através de fluidos corporais, alcança a corrente sanguínea e afeta células específicas do sistema imunológico denominadas células CD4 ou células T. Com a multiplicação do vírus, essas células começam a morrer. Desta forma, o número de células CD4 vai diminuindo cada vez mais, o que leva ao aparecimento de doenças relacionadas à baixa imunidade. Além disso, com o HIV presente na corrente sanguínea, o organismo começa a produzir anticorpos contra o vírus. Alguns tipos de exames detectam esses anticorpos para saber se a pessoa tem infecção pelo HIV. Quais são os sintomas do HIV e da AIDS? Inicialmente, quando a pessoa é infectada pelo HIV, podem ocorrer sintomas comuns à maioria das doenças virais como febre, coriza, dores no corpo, cansaço, mal-estar. A pessoa vivendo com HIV, então, passa pela fase assintomática, na qual não apresenta sinal algum de doença, enquanto o vírus réplica-se. Ao atingir o estágio da síndrome da imunodeficiência adquirida, o paciente terá as chamadas infecções oportunistas (AIO). O aparecimento de ioi neoplasias é definidor da AIDS. As principais incluem pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, meningite criptocócica, retinite por citomegalovírus. Estas doenças, em pessoas saudáveis, não trariam repercussões, porém, com o um sistema imune fragilizado, até mesmo as bactérias naturais ao organismo ocasionam problemas. Já as neoplasias mais comuns são o sarcoma de Kaposi, ASK, linfoma não-Rodkin e câncer de colo uterino, em mulheres jovens. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do HIV é feito por meio de testes. A testagem para o HIV é muito importante para a prevenção. A partir da testagem é possível.